Fala nação, hoje a gente vai falar sobre a vitória do Flamengo em cima do Botafogo Por 1 a 0 o Flamengo vence no Newton Santos né? e cala a torcida do Botafogo né? Jogo válido pela 24ª rodada, Flamengo assumindo a vice liderança do campeonato Mas antes, para começar o vídeo, quero que você se inscreva no canal, deixe seu like seu like é muito importante pro nosso canal. Ajuda o nosso canal. Ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? E também ajuda o nosso canal, tá bom? Compartilha pra galera, é muito importante, tá bom? Compartilha pra galera, tá bom? Então vamos lá. Vamos para vídeo agora? Porque a gente vai falar sobre o Flamengo, né? Que vitória do Flamengo, né? Apesar que o Flamengo não foi bem, né, cara? O Flamengo não foi bem. Na minha opinião, o Flamengo não foi bem, porque tipo assim, o Flamengo ele até que pressionou. Até que foi para cima, mas na minha opinião, primeiro tempo muito horrível. Primeiro tempo não jogou nada. <risos> Desculpa galera, eu tô com a garganta inflamada, né? Mas é isso. Primeiro tempo, muito, muito ruim o Flamengo. O evento não, não jogou bem no né? primeiro tempo. Mas o aproveitamento do Flamengo é isso, né? É jogar bola, é vencer jogos. O Flamengo tá ali, sempre pensando em jogos, né, deixando a derrota de mão, né, e é isso, né, o Flamengo está sempre, sempre pensando em jogos, né, mas é isso. É, o Flamengo, é, ele tá com o time, foi, começou com o time reserva, né? já pensando no jogo contra o Vélez, que o Vélez, né, já, já, já é o adversário do Flamengo na quarta-feira, dia 31, que é o último dia do mês de agosto né? Que é quarta-feira E aí o Flamengo né? Também terá o Ceará né? O Ceará em casa E aí depois voltará Na Libertadores para pegar o Velho em casa No Maracanã, no dia 7 de setembro Mas é isso O Flamengo está muito bem né? O Flamengo melhorou demais Obrigado, Dorival. Você resgatou o time Apesar que o time não jogou nada hoje mas você resgatou o time, você fez tudo pelo Flamengo, fez tudo, né? E, e é isso, né o Flamengo? Foi muito bem. Falando dos jogadores agora, jogador por jogador, é, mas antes quero que você se inscreva no canal, deixe o like, tá bom? Nosso canal ajuda. Quer dizer, você ajuda o nosso canal. Assim você deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando a notificação para você não perder nada, você vai ajudando o canal, tá bom? dando relevo, YouTube dando relevância pra gente, mas é isso. Falando de jogador, o jogador Diego Santos, é né? cara, esse cara é, é um monstro, né, cara. Esse Santos é, ele não dá rebote, ele não dá, ele não dá aquele negócio de rebote. Gente, quando ele pega na bola, ele tal, ele tem o um controle da bola, né? Ele pega a bola fac, facilmente, né? E é difícil, né? Que ele faz defesas difíceis também, né? É, jogou bem. Mateuzinho, eu acho que não foi bem o Mateuzinho, né? Porque ele dava passos errados, né? Mas é isso. Fabrício Bruno, acho que foi bem, o Fabrício Bruno, o jogo foi bem, né? Foi bem, Fabrício Bruno. Né? E aí depois o Ayrton Lucas foi muito bem, o Ayrton Lucas, né? Jogou bem. Né? Aí também teve jogadores né, que entraram no time, né, o Evento Ribeiro, Pedro e Gabigol, né. Gabigol já começou, no, como, já começou no, no jogo, né, não começou o jogo no banco. E é isso. Pra mim, o Gabigol não foi bem, né, o Gabigol não foi bem, porque o Gabigol foi embora cedo, foi embora pra reserva cedo. Né, banco de reserva cedo não foi bem, acho que o Gabigol não estava na ótima fase, né? Como o Dorival já falou, ele, o Gabigol não é de fazer gol. Né? Em 2019 o Gabigol era de fazer gol, né? Como ele fazia gol, gol, gol, gol, gol. Né? E fazia, né? E é isso. Mas o Gabigol não tá na última temporada, claro, né? Ele fez aquele gol, mas. contra o São Paulo, mas não fez aqui, né? Contra.. A equipe do Botafogo Mas o Flamengo merecia ser essa vitória O Botafogo nem, nem estava né? para o gol Nem estava nada Só estava para as mãos do goleiro Para fora Essa é a posição do Botafogo Cuidado, o Botafogo tá lá Cuidado não, né? É, cuidado, Botafogo, né? É, o Botafogo Você tá lá nas pernas de rebaixamento hein? Se tropeçar mais, vai cair e é claro, vai cair, né? Porque o Botafogo, pelo amor de Deus Tá lá na 14ª posição com 27 pontos E o Flamengo tá... E o Botafogo tá muito longe do Flamengo, né? É, não dá para tirar o... 47 pontos Dá para tirar o, os pontos de Que o Botafogo tem pro Flamengo Não dá, né? Muito difícil, né? Até que aí, faltar ainda 14 rodadas para acabar o campeonato né? E é isso Mas o Flamengo... Mereceu muito essa vitória. Né? Pedro foi muito, não foi, não foi bem. Né? Na minha opinião o Pedro não foi bem, mas né, entrou, Me apagaram no campo, mas, mas o Flamengo importante que o Flamengo venceu. É né, o jogo. Então Flamengo agora tem o Vélez, né? e aí E aí o Flamengo agora vai treinar agora amanhã e Terça, aí Terça viajará para a Argentina. Ficar os pedaços lá no mesmo dia, na terça, de noite. Quarta-feira, se prepara, que é Libertadores, semifinal de Libertadores. Quarta-feira, né? Palmeiras e Atlético Paranaense na terça, né? Um jogo, e é isso. Quero que você se inscreva no canal, ajude o nosso canal, tá bom? Deixa o like, tá bom? Ative a notificação para você não perder nada. Compartilha para a galera. muito importante. Ajude é o nosso canal. Tá bom? Então, valeu. Fui e até lá.